Em certa cidade, o número de furtos de automóveis em maio de 2020 foi 40% menor que janeiro de 2020. De maio de 2020 para janeiro de 2021, houve um aumento de 45% no número de furtos. Na cidade, de janeiro de 2020 a janeiro de 2021, em relação ao número de furtos, houve... Então, analisando a questão, é uma questão de porcentagem sobre aumentos e descontos sucessivos. Né? Pronto, já interpretei. Já tem metade da questão, já analisei, já sei, né? Eu já tenho norte. uma questão de porcentagem sobre aumentos e descontos sucessivos. Para resolver, técnica R, você agora tem um método. Você não é mais aquele aluno agoniado. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Então, técnica R, comando. Né? Qual é a forma correta né, de se resolver essa questão? Ou tem que usar a técnica CVM. Então, de tanto você estudar, de tanto você revisar, lá no nosso curso, você já sabe. Você já sabe qual é o comando. Pum, CVM. Né? O que, que significa o CVM? O C é de faz a continha. O V é de volta uma casa. E o M multiplica. Então, colocando em prática aí a técnica CVM. No primeiro momento, ele foi 45% menor. Então, é menos 40. E no segundo momento... Teve um aumento de 45, então ele foi 45% maior. Aí é só brincar, é só aplicar. Ó. Primeiro, ó, C, C, faz a continha. Então, menos 40 com mais 45 vai dar mais 5. Fez a continha, ó. volta uma casa. Só que quando você volta uma casa, você muda os valores. 45 virou 4,5 e o 40 virou 4. Só que quando você volta uma casa, você, multiplica, você vai multiplicar esses valores. Menos 4 vezes 4,5 vai dar menos 18. Aí eu consigo dar o fatality. Mais 5 com menos 18 vai dar menos 13. Então, uma redução de 40, seguida de um aumento de 45, equivale a uma perda, a uma redução de quanto? De 13. Então, olhando aqui as opções, gabarito, letra D. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Opa, gostou dessa dica? Vai fazer o concurso do MP São Paulo.